Olá, que é a graça e a paz, que é a sede de todo entendimento, possa estar em nossas vidas mais um dia Vamos para mais um vídeo da nossa série O Leão que Devora Todo e Qualquer Tipo de Arminiano Hoje nós vamos analisar um texto excelente, que para mim é um dos melhores textos Pega a sua Bíblia e vamos abrir em João, no Evangelho de João, capítulo 1 Antes de começarmos a analisar o texto, quero falar com você duas coisas muito importantes que você precisa fazer. Primeiro, primeiro, se você quer aprender a falar e escrever em hebraico para melhorar os seus estudos bíblicos, nós temos na descrição um link de um curso excelente. É um curso com as mesmas matérias ensinadas na faculdade de Jerusalém. É um excelente curso para você que quer aprender hebraico e se aprofundar nas escrituras bíblicas. Tá ok? E a segunda coisa importante que eu queria que você fizesse é, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sino das notificações para que você receba os próximos vídeos e assim possa interagir conosco para que possamos juntos estar examinando as escrituras e conhecendo as verdades bíblicas para a honra e glória daquele que nos criou. E peço a você também que deixe um like e compartilhe porque ajuda muito o nosso trabalho, tá ok? Pegue sua bíblia e vamos para o texto de João capítulo 1 e se você não viu o primeiro vídeo da série, eu peço a você que clique aí no card, que o link do vídeo está aí no card e também está na descrição para você ver o primeiro vídeo e acompanhar conosco esse estudo que nós vamos fazer, que será muitos vídeos que nós vamos analisar de capa a capa na Bíblia, falando a respeito da doutrina da eleição que Deus tem os seus escolhidos para a honra e glória do seu nome. Amém? Bom, em João capítulo 1 eu estou aqui com a Bíblia King James atualizada. É uma Bíblia que eu gosto muito de analisar. Porque ela é excelente. Porque ela se aproxima muito da Bíblia original. Tá ok? É, nós vamos aqui para o texto. Que é mais usado pelas pessoas. Né, que crê que o homem tem vontade na sua salvação. Que o homem pode escolher ser salvo ou não. É um texto muito usado para combater... A doutrina, bíblica, a doutrina bíblica que diz que Deus tem os seus escolhidos, que os armenianos também usam né para dizer que o homem tem que querer Deus para ser salvo. E o texto está aqui, em João capítulo 1, versículo 11 até o versículo 13, que diz assim, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos os o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, ao que crer no seu nome. Na verdade, eles leem o versículo 11 e 12 somente, né? até aqui dá a entender que o homem precisa crer para ser salvo, tá certo? Tá, tá correto, realmente o homem precisa crer para ser salvo, mas... Se você continuar lendo o texto, você percebe que isso não depende do homem, inclusivamente de Deus e dos escolhidos. Os escolhidos é que creem, os escolhidos que recebem a fé para crer. Eu bato sempre nessa tecla e vou continuar sempre dizendo isso, que a Bíblia inteira, basta vocês analisar as Escrituras que você vai perceber isso, a Bíblia inteira fala de duas linhagens, os filhos das trevas e os filhos da luz. É, os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. O próprio Jesus chama os fariseus de filhos do demônio, filhos do diabo. É, ele fala assim, vós, vós, vós não me ouvem porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, não são, não são os escolhidos. Os escolhidos ouvem e crêem. Jesus disse que é, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Né? Eu a ouço e elas me seguem. Preste bem atenção: se você ficar somente com esse texto que eles usam, somente os dois versículos aqui, realmente dá a entender que somente aquele que crê, aquele que. É, como que eu vou dizer? Aquele que decide crer que é salvo. crê no seu nome, no nome de quem? No nome do Messias, no nome de Jesus, Yahushua, Hamashia, o Filho de Deus. Mas se você continuar a ler o texto, porque a gente não deve jamais ficar com o texto isolado, senão. Houve Texto sem contexto vira pretexto para heresia, heresia. Né? Vira pretexto para a gente tentar provar as nossas convicções e nossas filosofias. Mas se você ler a Bíblia com toda a sua cosmologia geral, você vai perceber que as suas filosofias estão totalmente equivocadas. Preste bem atenção no que diz o versículo 13. O versículo 13 diz assim, os quais não nasceram, olha que maravilha, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, mas do Criador. Perceba que esses quais que está dizendo aqui, os quais que não nasceram do sangue, são esses que está escrito aqui no versículo 12, ou seja, os que creem. É esses que creem aqui, é que está se referindo no versículo 13, que não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então percebe que não tem uma vontade humana, mas sim uma vontade daqueles que nasceram de Deus, que vieram de Deus. O próprio João, depois em uma das suas cartas, ele, suas cartas, ele diz que Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são de Deus, não vivem pecando. Né? Porque o pecado na vida do salvo, do escolhido, não é um estilo de vida, mas sim um acidente. É diferente do que você escolheu o pecado como estilo de vida. Mas todos nós somos pecadores, mas o filho de Deus, o escolhido, o salvo, o eleito, ele peca por acidente, ele peca por fraqueza. Todos nós fraquejamos. Mas o ímpio, aquele que não é filho de Deus, ele peca por maldade, ele peca por rebeldia, ele peca porque ele não é nascido de Deus, ele não é de Deus. E aqui eu quero bater em outro ponto também, muito interessante, que todo mundo diz assim, que todos são filhos de Deus, né? Todo ser humano é filho de Deus, é pura mentira. Ninguém foi concebido de Deus. Perceba que diz aqui, ó, mas todos quantos o receberam, o deu o direito. Tem algumas traduções que está escrito assim. Lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha bem. Todos quantos o receberam. E quem recebe a Jesus, quem recebe o, o Messias e a Roshua Ramachia, é aquele que o Pai envia, porque ele próprio, ele próprio disse: aquele que vem a mim porque o Pai enviou, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então a fé vem de Deus. Essa fé para crer, que nós vamos examinar outros textos aqui, vamos falar a respeito disso, essa fé para crer vem de Deus, vem dos que são nascidos de Deus. Então não tem jeito de você é, dar mérito ao homem na salvação. A salvação não é mérito do homem. A salvação é mérito do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que pagou o preço pelos escolhidos. É mérito dele, exclusivamente dele. Todos pecaros, pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos mereciam o inferno. Mas Deus tinha os seus eleitos. Todos merecem o inferno, mas os eleitos, os escolhidos, receberam a fé para crer. Crer para ser salvo. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9, Deus é injusto por isso? De maneira nenhuma. Por acaso o barro pode falar para o olheiro, por que me fizeste assim? A doutrina da eleição, a doutrina que Deus tem os seus escolhidos, ela é bíblica de capa a capa. Tá ok? ok? Então, eis aqui mais um leão que devora qualquer tipo de arminiano. Se você ficar lendo texto sem contexto, vira pretexto para heresia. Aqui não está dizendo que o homem tem vontade de crer para ser salvo. Mas ele crê porque ele é nascido de Deus. A vontade veio de Deus, veio do Pai. Peço a você que gostou do vídeo, dê um like. Se não gostou também, deixa um dislike. Se inscreva aí, ative o sino das notificações para você receber os novos vídeos para você estar é, interagindo conosco a respeito desse assunto. Não deixe de forma nenhuma de deixar seu comentário embaixo. Tá ok? E até o próximo vídeo, que o Criador te abençoe. Fica na paz.